Chamam-se de doenças negligenciadas as enfermidades deixadas à margem dos interesses da indústria farmacêutica, sem grandes estímulos das agências de fomento e vítimas da falha de políticas públicas. Tais doenças, a exemplo do mal de chagas, a esquissossomose e a leishmaniose, atingem as populações mais vulneráveis socioeconomicamente, num quadro que também envolve problemas infraestruturais graves e desigualdade no acesso a serviços básicos. Em vista dessa situação, é questionado se o sistema jurídico de patentes que possui como uma de suas aspirações o aumento na pesquisa e no desenvolvimento de inovações atinge seus objetivos, a se ver no caso das drogas para as doenças negligenciadas. Tem efetividade a atual lógica de concessão de patentes e suas prerrogativas? Quais os efeitos o sistema jurídico de patentes provoca na realidade, nesse caso, para as doenças negligenciadas? Ao buscar uma análise crítica desse problema e compreender não apenas a lei, mas as complexas demandas dos sujeitos envolvidos, há a necessidade de um instrumental teórico que vá além da normatividade por si mesmo. A teoria do reconhecimento, traçada por Axel Honneth, ao abarcar as dinâmicas sociais em seu aspecto dialético, fornece a gramática necessária para que se compreenda a dramaticidade dos agentes envolvidos ao passo que a crítica ao legalismo feita por Zenon Bankowski promove a separação do direito enquanto o mero cumprimento da lei, mas no seu entendimento para além do texto legal e sim no conteúdo moral do povo. Dessa forma, empreende-se na empiria a relação existente entre a fundamentação dos sistemas jurídicos de patentes e sua atuação, tendo no estado dos produtos destinados às doenças negligenciadas um modo de aferir isso. Para a obtenção dos resultados e a própria sistematização do processo de pesquisa científica, recorre-se a dados empíricos fornecidos por ONGs, organismos internacionais, fontes institucionais e o atual cenário normativo. Os traços de significação elaborados por Babi e as regras de inferência por Epstein King são as diretrizes da organização de tais dados e do seu processo de conhecimento, para que, de maneira válida e comprometida, alcance resultados objetivos. A respeito dos resultados até então obtidos, há, em especial, constatações de que o sistema jurídico de patentes não satisfaz suas aspirações, de modo que se mostra, na realidade, insuficiente na promoção da pesquisa e do desenvolvimento de produtos farmacêuticos que tenham, como objetivo combater as doenças negligenciadas. Relevante é também a observação de que mesmo dentro do grupo das doenças negligenciadas há uma simetria no interesse da indústria, que já é pouco, tornando algumas doenças negligenciadas mais negligenciadas do que outras de modo que se questiona não só a atual configuração do sistema, como também possíveis mudanças na lei e nas estratégias de políticas públicas. E, finalmente, a partir do caso das doenças negligenciadas, aponta-se que, de um modo geral, a indústria farmacêutica não tem por interesse a fabricação de medicamentos para as necessidades da saúde pública.